vinculada à PROGRADE, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes. Hoje, a nossa conversa é com a doutora Genoveva Zivido. Genoveva é formada em Pedagogia, especialista em Educação Ambiental pela UFAM. Mestre em Psicologia pela UFSC e doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em representação social e meio ambiente. Coordenou e executou projetos de popularização da ciência e divulgação científica no âmbito de editais da FAPEAN, de 2014 a 2021. Atualmente coordena o projeto O Papel da Floresta Amazônica nos Ciclos do Carbono e da Água, um estudo com alunos da educação básica no estado do Amazonas. Organizou com parceria interna por 17 anos o curso A Floresta Amazônica e Suas Múltiplas Dimensões, realizada pelos Laboratórios de Psicologia, Educação Ambiental e Manejo Florestal, todos do IMPA. Para professores da educação básica. Orienta projetos de avaliação de recursos metodológicos escolares e com professores em sala de aula. E, recentemente, em plataformas virtuais e no contexto híbrido. Todos os projetos envolvem a floresta amazônica como tema central de ações transversais e interdisciplinares da educação ambiental. Seja muito bem-vinda, doutora Genoveva. Obrigada. Boa tarde, boa noite, né? Aqui a gente ainda é tarde, mas quem está nos ouvindo, eu que agradeço o convite, não é? De estar aqui nessa conversa e, enfim, vamos ver a ideia a gente realmente poder é, conversar e socializar aquilo que a gente vem fazendo e outras pessoas talvez que não conhece esse lado do Ipa, talvez conheçam um lado muito mais é, internacional, muito mais da área da, da biologia, da ecologia, onde ele é forte, não é? Mas tem um lado também das ciências humanas que a gente tem aí trilhado essa, essa jornada, junto com outros colegas pesquisadores. Boa noite, professora Genoveva. É um prazer tê-la conosco. E nós temos uma pergunta inicial, que, que é o título do nosso programa. Então, Genoveva, o que te move? Essa é uma boa pergunta, <risos> eu não tinha pensado nisso. É, e aí eu imagino que esse movimento não é no âmbito extremamente pessoal, né? mas, de qualquer forma, não tem como dissociar na nossa vida, na nossa trajetória, enquanto pessoa, enquanto ser humano, com a nossa trajetória profissional hum. e acadêmica. Então, o que sempre me moveu eu acho que é realmente a, a busca pelo conhecimento, né, inicialmente, você sabe, e as pessoas que ouve, nos ouvem, nosso Brasil é tão diverso, né, e eu venho de uma família é, extremamente humilde, né, do ponto de vista econômico, não é, mas que, como sempre, né, a gente sabe as histórias, é um, dá um valor para o estudo muito grande, ainda que minha mãe fosse analfabeta, Ela se alfabetizou com 52 anos, então, eu sempre entendi desde muito cedo que eu só havia um caminho para para fazer aquilo, sei lá, aqueles sonhos que a gente nem imagina seria pelo caminho do estudo, da educação, não é? E minha mãe sempre teve isso como valor também. E, então, acho que sempre me envolveu foi essa essa busca pelo conhecimento e eu sempre tive a minha de que o que eu fizesse, as, as escolhas que eu tomasse, como como profissional, como pessoa, elas teriam que ter um alcance para o outro, ela teria que ter um impacto na vida de alguém ou na vida de um, de um grupo, de uma comunidade. Eu tinha essa, essa intenção, então eu quis ser marinheira, né? Um espírito aventureiro, eu quis ser freira, não é? Porque minha base tem uma base muito forte religiosa, eu queria ser freira porque eu queria ser missionária, eu queria ir para lugares de fazer algo né pelas pessoas e acabei que não foi nenhuma coisa nem outra, mas é, é, vim pela via acadêmica, foi onde de fato eu me encontrei e foi de onde eu, eu trilhei. Então o que me moveu sempre foi também a curiosidade, né, e a vontade de ser de algum jeito é, é, ser útil. E eu acho que ser servidora pública federal hoje é, é, me, me traz essa essa essa certeza, né, de que eu sirvo de algum jeito, se não como missionário, mas como é, eu, eu, eu tenho sempre o princípio de que a gente precisa ter, fazer devolutivas para a sociedade, então daquilo que ela investe na gente, na nossa formação, não é, e no nosso salário que paga o nosso salário como servidores públicos, uhum. Ter nosso dever moral e ético é, é retribuir, se não é com uma patente, porque a natureza de pesquisa são diferentes mas é realmente na formação das pessoas, é com processos educativos, é disponibilizando é, recursos, materiais, enfim. É dar uma devolutiva daquilo do investimento que a sociedade faz na gente. Então, acho que me move né, na vida, na profissão, é, ter, é fazer esta, esta devolutiva para a sociedade. Eu tento fazer isso com, é, como profissional. Muito bem. Você já nos deu algumas nuances né, da, da, da sua pessoalidade, da sua individualidade, mas a gente sempre repete, recebe aqui um currículo profissional. Nos parece sempre que a identidade socioprofissional profissional é aquela que mais se realça. Né? Mas conta um pouquinho para nós mais um pouco sobre a Genoveva. Quem é a Genoveva? Eu sou uma mulher... Não é eu sou mãe né sou uma profissional uma servidora pública ah, sou uma pessoa que considero que sou uma amiga leal tenho lealdade tenho respeito tento né ser o mais útil possível para os meus amigos e familiares então eu sou pessoa em geral de bom humor tenho muito bombô, sou conhecida uma, uma, uma das minhas facetas, é ser engraçada, é ser... Tá o tempo todo escuta, tu, tu acorda é, rindo, tu não tem problemas, tu não tem mau humor. Ah, eu digo, tenho tudo isso, mas eu escolho não deixar que isso atrapalhe minha vida e meu dia a dia. Eu escolho ser, agir e ser diferente, não que a gente não tenha tudo isso, mas é, eu escolho Fazer, ter esse tipo de postura, e não é forçado, é da minha natureza. E quando eu não estou bem, não estou bem, mas não, isso não, não, não me dá o direito de, é, de fazer alguma coisa que seja, sei lá, desrespeitoso com as pessoas. É, então é isso, eu sou essa pessoa. Eu tento ser autêntico, tento ser coerente, que nem sempre a gente consegue, mas eu acho que manter essa. ser coerente com a fala e com a prática é um exercício diário que a gente tenta, então eu acho que eu sou, sou um pouco isso, como pessoa e como profissional, é, é muito difícil a gente dissociar isso, mas é, eu sou, hoje sou uma mãe de uma adolescente de 7 anos, não é? E enfim, fiz escolhas, a gente vai fazendo escolhas da vida, fiz escolhas por não casar, depois escolhi casar quando ninguém mais casava, <risos> é, nunca quis ser mãe, não era meu sonho de consumo, mas no último momento de será que se eu engravidar, já que eu tinha dificuldade? E, enfim, então foi acontecendo, engravidei, eu digo para minha filha, no segundo tempo, na provocação do segundo tempo, não é? E aí eu digo que eu tive ela com 37 anos, mas então acho que tudo aconteceu dentro do seu tempo. E eu costumo dizer que sim, eu sou feliz com toda a minha trajetória, com as escolhas que eu fiz e, e com as decisões que tomei. Não é e eu sempre eu, eu lembro muito do meu amigo aí de Santa Maria, né, o Valdo. Ele dizia assim, eu não devo nada para a vida, né? E a vida não deve nada para mim. E eu acho e hoje eu digo isso. Eu realmente não devo nada para a vida e acho que a vida não deve nada para mim. E como o Impa surgiu na na tua vida? Então eu vinha, eu vim para cá quando estava na graduação, não é? Eu tinha feito um projeto de, de extensão na, na universidade, na época, Fomei Pedagogia, na UFAM, e eu fiz um projeto de alfabetização de adultos, na perspectiva de Paulo Freire, do núcleo chamado Núcleo de Pesquisas em Educação Popular, o NEP, que é um núcleo bastante forte dentro da universidade, da, da educação. E eu sou oriunda de lá, né? Então eu fiz, e foi no ano que minha mãe faleceu. Então, foi bem conturbado o final desse projeto, enfim. E depois eu. É, surgiu essa oportunidade de vir para o para uma pesquisa, é, com a doutora Maria, hoje a doutora Maria Inês Ibus, que é a nossa líder do laboratório, que é uma pesquisadora nossa. É, e eu vim parar aqui como voluntária na época, e depois como bolsista de iniciação científica, em 95, 94. E de lá permaneci. Ai, voltou minha dor de cabeça. Hoje eu tô, não estou tô muito bem. Nossa! Eu raramente tenho dor de cabeça, mas hoje eu amanheci de algum jeito. Eu Acho que por estresse de entrega de relatório de Pbik, e aí eu acho que isso causou isso. Mas, enfim, então eu vim para cá e com a científica Científica, daqui fiquei a minha vida inteira como bolsa até depois do mestrado, quando eu retornei do mestrado, e aí eu continuei com o bolso NPQ, e depois surgiu o concurso em 2002, e aí eu entrei aqui. Então, essa é um pouco a minha trajetória acadêmica. E, e como é que funciona o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia? Quais são os seus objetivos, finalidades, de que forma atua? Então, o IPA, ele tem uma missão fundamental, que é gerar né, conhecimento científico e socializar, disseminar né, para a sociedade. Né? Então, agora, a gente tem um novo plano diretor, né, um, novo, um novo plano de desenvolvimento é, de médio e longo prazo, né, para pra 10 anos, mas a gente tem um plano diretor da União, que é o PDU, né, que as instituições têm. Então, a gente tem essa... É, algumas grandes áreas de, de atuação, grandes linhas de, de pesquisa e, e nós atuamos na basicamente o Ipa tem essas áreas, não é de, de esses nichos, né, que são na área de floresta, na área de ecologia, da biodiversidade, não é e a gente tenta então hoje é... nós, o Ipa está muito mais organizado, não é com esse tipo de, de, de de projetos, de programas de longo prazo e, e a gente tem então essa temos essa missão, né, de ser um instituto de pesquisas científicas, tecnológicas e de e que, que contribua para o desenvolvimento, né, socioambiental, do desenvolvimento sustentável da Amazônia basicamente, mas contribuir também com com o país e a gente está ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então a gente tem essa a nossa o nosso lugar é esse né de produzir ciência e ciência básica e ciência aplicada na nessas áreas nessas várias frentes a gente tem 10 programas de, de pós-graduação nível de mestrado e doutorado são de, esses programas são grande parte deles são muito bem avaliados a gente recebe é, é, estudantes de todo o Brasil e nos últimos anos a gente tem tido acesso, abaixonenses, né, locais, tem tido acesso, né, porque há uma comentação para que é, também as pessoas locais acessem aos, aos, aos programas de pós-graduação e qual, qual UEA, no caso que mais recente e, a, e a, nossos alunos são oriundos dessas universidades, o IMPA não funciona como uma universidade, não tem graduação, somente pós-graduação, então são nove, dez cursos, né ecologia, centro de floresta, aquicultura, a trópico úmido, é, enfim, nessas grandes áreas que as pessoas podem ter, entrar em site e acessar, não é para ter mais mais informação. Então a gente tem essa essa missão realmente de, de gerar né conhecimento e socializar esse esse conhecimento, vamos dizer assim, toda né, grandes áreas biodiversidade, dinâmica ambiental sociedade, ambiente, saúde, tecnologia e inovação. São as dois, são as duas áreas de pesquisa que nós temos. E o IMPA, Instituto Nacional de, de, de Pesquisas da Amazônia, tem projetos voltados para a educação básica? Não, o IMPA não não tem essa essa interface com a educação, embora grupos de pesquisas trabalhem com essa interface, né? principalmente na divulgação científica. Então, alguns grupos de pesquisa, pesquisadores, submetem projetos e eles é, trabalham muito com as escolas, né? com professores e tal. Tem um programa aqui que é o Programa Ciência na Escola, que tem esse, essa, esse diálogo com pesquisadores aqui do IB. Então, dependendo do edital, dependendo do pesquisador, a gente trabalha assim. Nós, aqui no Laboratório de Psicologia e Educação Ambiental, a nossa, vamos dizer assim, nosso, o nosso métier é justamente essa interface com a sociedade, de uma forma mais é, ligada, tanto a, forma, tanto a educação ambiental é, formal, né, com professores, com alunos né, dentro de projetos, quanto também com comunidades é, do entorno aqui do IMPA ou da Reserva Duque, das unidades. Então, a gente trabalha muito mais nessa interface, tanto da, da pesquisa, quanto da formação, quanto da divulgação científica, aqui no nosso laboratório. Doutora Genoveva, você mora em Manaus, tem uma intensa relação com a Amazônia, né? participa de pesquisas, está a par de pesquisas. De que maneira você percebe o desmatamento e e a situação das instituições responsáveis por isso, hoje, é, relativas a essas questões ambientais? Olha, a, a questão de desmatamento e queimadas da Amazônia, a gente sabe que a Amazônia é, é moeda, né? É moeda de troca, é é palco de discursos muitas às vezes discursos falaciosos não é mentirosos e mas o fato é que apesar de a Amazônia né e a floresta amazônica ser extremamente importante relevante todo mundo já sabe disso vamos dizer assim mas é, isso precisa ser da minha opinião precisa ser mais é, de fato levado a sério, não é não com com, com é projetos circunstanciais, mas com um programa realmente de vamos dizer assim com políticas é, é duradouras, políticas de Estado, né, vamos dizer assim que de fato é, priorize não só a Amazônia mas os outros biomas, mas que que tem esse cuidado, esse respeito pela nossa fauna, flora, pela biodiversidade, pela vida das populações que vivem no entorno, dentro desses biomas especificamente. Mas, no caso da floresta, vocês sabem, se quem não sabe, a gente tem uma, uma, bastante grupos de povos indígenas, não é? Esses povos indígenas vivem em, em, próximo, dentro de unidades de conservação que a gente tem aqui, ou mesmo é, nos territórios indígenas, e nós temos já bastante povos aqui na cidade, né, por uma série de circunstâncias. Então, a configuração da nossa população ia é, se alterou um pouco e no conflito que a gente chama de conflito de campo, no nosso caso, é conflito é, na floresta são conflitos que a gente vê constantemente. Todos têm acesso quando sai na, na grande mídia, não é? Então, são conflitos realmente que envolvem territórios, envolve Terras, envolve recursos minerais, envolve, enfim. Então, a floresta, a gente luta com né, conhecimento para que as pessoas passem a conhecer melhor, passem a entender melhor a função e a importância de fato da floresta. Porque quando a gente não conhece, a gente dificilmente cuida né, do que a gente não conhece, do que a gente não sabe quando a gente não sabe por quê que ela tem que continuar em pé, não vai, não vai defender, não vai é, brigar por ela, porque tipo, isso não diz respeito a mim, está distante. Então, a gente precisa aproximar cada vez mais né, o que a gente chama de conhecimentos científicos do conhecimento popular, da, é, é, estabelecer o um diálogo mais próximo e trazer realmente... É por isso que a gente... Nós, aqui no laboratório e o laboratório de, de manejo Florestal, por exemplo, a gente trabalha muito. A nossa missão é, assim, é de fato levar a floresta para a vida das pessoas, mostrar a importância, a relevância dela. E aí a gente tenta de várias formas: é formando, fazendo curso para professores, é fazendo formando adolescentes de projetos, é produzindo, por exemplo. É, livros oriundos dessas, dessas, dessas experiências é, é, é fazendo outros tipos de divulgações para chegar para a juventude sobre a floresta sobre mudar temas então a gente faz é, encontra várias formas da gente tentar dizer olha por que é que a floresta precisa continuar em pé uhum. né o que é que isso tem a ver com a tua vida qual é o impacto que isso tem se ela for derrubada se ela for queimada, se ela não for respeitada. Então, a gente faz a nossa parte quanto pesquisadores e quanto instituição, mas é, é preciso que haja realmente um comprometimento de todos, governos, organizações, instituições de pesquisa, de ensino, organizações não governamentais, a sociedade civil. De fato, precisa esse um esforço talvez mais coordenado para que isso chegue até a população de um modo geral, não é, e que de fato possa dizer não, não a Amazônia é nossa, a floresta não é nossa, mas é nossa. A gente precisa cuidar, a gente precisa proteger, a gente precisa respeitar e valorizar, né, e não ser apenas palco e, e, e objeto de, de discursos vazios, não é, que de fato não se importa. Então Aqui você sabe que todo o processo é, tem a questão da Zona Franca de Manaus. Então, todo, o tempo todo a gente está, é, sabe, correndo. Por que, é que tem que manter o distrito? Não é só por causa de emprego no sentido das pessoas, mas também porque é uma forma de conter, vamos dizer assim, o desmatamento, a destruição. Mas só isso, só manter a, a, a Zona Franca não resolve precisa que tenha outros programas. E cada vez mais a, a, a ideia de até os financiamentos estão, da própria Fapean estão é, é, nesse sentido, de gerar coisas que possam impactar a vida das pessoas, que possam gerar renda, que possam ter alternativas, não é que a gente não dependa só do, do distrito, do polo, mas que, a gente, de fato, a gente aproveite melhor os nossos recursos para o turismo, né para o turismo ecológico. A gente tem é, é, assim, uma natureza exuberante, né? todo mundo sabe, isso é cantado para falar pelo mundo inteiro, mas o que a gente faz com isso? Como a gente manter, como a gente é, usar com bom senso, com responsabilidade, com realmente a questão do discurso sustentável? Né? O que é sustentável? Como é que a gente pode deixar intocada? Também não resolve não é hum. destruir tudo também não então é esse equilíbrio é essa busca de encontrar né caminhos diferentes eu costumo dizer que não adianta nos, é, colocar uma única forma de usar por exemplo a floresta não dá ou de sustentável para tudo não eu acho que aquela ideia de sociedades sustentáveis de você é, é, é, olhar aquele local aquele município aquela aquele aquela unidade e trabalhar com aquela realidade, desenvolver aquela realidade. O que serve, sei lá, para o Maitá, para Tefé, não serve para Aquari não serve para Barcelos, não serve para Nova Irão, não é? é? Então, nós adianta uma política única de desenvolvimento sustentável pra, como se as realidades fossem únicas e não são. É. Cada município, cada realidade, tem vocações diferentes, tem recursos diferentes e, e povos ali habitando. Diferentes. É. Então, acho que respeitar isso... E pensar em política eh, pública, né, e não só pública, eu acho que é juntar também a empresa, também eh, a sociedade civil, enfim, eu acho que é um, é um esforço conjunto. Se a gente realmente quer manter a Amazônia, quer manter a floresta, e se a gente considera de fato como como algo importante. Senão a gente vai eh, a tendência é ser, se dizer, a última fronteira, né? Sim, e, e as pessoas precisam entender que proteger a Amazônia é uma questão global, né? Porque a, a destruição da Amazônia afeta o mundo inteiro, Sim. né? E isso as pessoas precisam se dar conta. Não é uma questão não que não seja importante para os povos que moram lá. Mas é importante para o mundo inteiro. Então, a preservação da Amazônia não é só uma questão dos amazonenses, né? É uma questão global. Ah, isso, isso. <risos> <risos> Errei no adjetivo, Pátria. A tese do marco temporal Genoveva prevê que só devam ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Caso seja aprovado, isso vai impactar na vida de todos os a vida de, dos povos originários. O que, que você pensa sobre isso? Olha, eu não, não estou, é, não tenho tido esse foco nessa questão, não, não posso falar a vocês com propriedade, seria leviano da minha parte, porque eu não conheço esse documento, não é o foco né, da minha do meu olhar. Mas essa questão do, é, é realmente é uma questão extremamente séria, tá? extremamente uhum. séria, não somente para os povos, né, hoje, na né, nova nomenclatura, originários, mas também para, a própria, para o próprio bioma, não é? É, para os próprios territórios dos povos indígenas. Então, é, é, é, acho que essa é uma discussão, é uma luta, um debate que não é de hoje. E, e é, acho que essas flexibilizações que ocorrem a cada a cada período, seja no código florestal, seja né, numa tentativa de, de colocar. De, de organizar isso, isso a gente sabe que que, é, que enfrenta ou que são vários grupos, vamos dizer, sociais envolvidos, não é? Então são interesses múltiplos que estão em que estão em jogo e, e coordenar isso e, e e organizar isso não é uma tarefa, fácil não é uma tarefa fácil e esse debate, por exemplo é algo que deveria ir para a escola, por exemplo, para as escolas. A gente não está discutindo isso nas escolas. Não está discutindo isso né, talvez de uma forma como se deveria, não uhum. é? Não é como se isso passasse ao largo. E eu falo isso porque tipo, eu estou aqui. Nós não estamos discutindo isso. Eu não estou, não peguei o documento. Eu não estou, não li. Então, se a gente que está aqui talvez isso ainda esteja um pouco distante, você imagina então? em outros contextos, em contextos né, da escola, trazer essa discussão que é uma coisa extremamente é, importante. Então, é, é, é, coordenar esses conflitos de interesse e, e, e, e tentar proteger essas coisas todas são não é alguma coisa fácil. E eu acho que isso tem tem uma questão política bastante importante. Não é e, e social econômica e, e cultural que não pode ser desconsiderado quando a gente é, cria né os documentos quando a gente flexibiliza certas coisas então eu, é o que eu tenho para dizer seria isso não posso aprofundar essa reflexão porque eu não tenho conhecimento de causa né do documento muito bem estamos indo muito bem com o nosso programa Informações importantes acerca da nossa floresta amazônica, mas vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já! Música Estamos de volta com o t Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa t -Move, pela rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença da pedagoga doutora Genoveva Azevedo. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Doutora Genoveva, além das questões relativas ao desmatamento na Amazônia, a gente tem outros, vários problemas ambientais, né? A contaminação por mercúrio nos rios, é, ocasionando problemas de saúde com vários povos indígenas, né? É, recentemente o assassinato do Dom Filipe, do Bruno Pereira, né, no, no combate da, da pesca ilegal. Informações de que há, inclusive, relações com crime organizado, tráfico de drogas. É, então temos diversas formas de destruição da floresta e de ameaça aos povos da floresta. Né? E de que maneira a gente pode abordar essa questão e enfrentar essa questão como sociedade brasileira? Olha, esse é um, <risos> esse é um trabalho é, hercúleo, né? vamos dizer assim, porque não é realmente algo, algo menor. As nossas problemáticas, eu, eu diria em todos os biomas, mas no bioma amazônico, por essa questão de ser o mais preservado, né, de, de deter realmente tantos recursos, não é? E de ter uma contribuição significativa no Brasil e, como você disse, para também... Que, a, que afeta, vamos dizer assim, o sistema climático né, global. Então, é, é um trabalho muito é, difícil realmente, não é? A gente... A gente vê, todos nós, né, educadores e pesquisadores das instituições da Amazônia, acho que o nosso grande, grande trabalho é tentar entender como funciona, primeiro, esse, esse ecossistema, não é? E entendendo, do ponto de vista do conhecimento científico, como ele funciona, essas interações, inter-relações, interdependências, é, é levar isso para pra, as demais pessoas, não é? É dialogar, é conversar, é é trocar esses conhecimentos. Então, acho que uma coisa importante de tudo isso, de fato, é o conhecimento básico, é o conhecimento que vai nos... Vamos dizer, é o suporte, é a base para qualquer outro tipo de, de, de, de política, de intervenção, de projetos, de programas. É, enfim, é, se a gente não tiver, não souber como funciona, os vários ecossistemas, se a gente não souber como funciona, é, é, como os povos, né, no caso, é, é, vivem e as suas culturas não respeitar isso tudo, a gente, as chances de que nossas nossos trabalhos é, dêem certo ou, é, são menores, não é? Então, é, é, fa, falar de, disso, sabe? E, e a gente quando você pergunta que a gente para para pensar realmente no tanto que a gente... É, é, o quanto que a gente acha que faz muito e, ao mesmo tempo, o quanto que, o que a gente faz ainda é pouco, porque talvez não, não tenha gente suficiente, recursos suficientes para dar conta de, tam, de tanta complexidade que são os ecossistemas, que são né, os biomas, e, no caso, o nosso bioma. Então, a gente... É, tenta, né? Tenta fazer um pouco disso, tenta dar essa contribuição, porque os conflitos são realmente muito fortes. No sul do Pará, você tem conflitos muito complicados. Aqui mesmo no Amazonas, cada vez mais. Então, os interesses, os diversos interesses, ou recupero pelos minérios, né? Pelos recursos, mesmo pelos recursos hídricos, enfim. É, Juntar esses interesses e, e, e trabalhar esses conflitos é, não é uma tarefa fácil. E não é tarefa fácil para ninguém, né? para nenhum profissional, para nenhum grupo é, que, que atua aqui. Há muita. Especialmente nesses últimos anos, grandes. É, como é que eu posso dizer? As ONGs foram muito. É, atacadas, né? Mas a gente tem assim muitos trabalhos de organizações não governamentais atuando na Amazônia da maior importância, não é? E, e que trabalham sério e que trabalham, né, com verdade, com pesquisa, com atuação. Então a gente não pode é, desconsiderar esse, esses esses agentes, né? Então a gente, vocês sabem que a Amazônia é muito grande. Como é que a gente vai conseguir fiscalizar, como é que tu consegue monitorar, como é que consegue é, dar conta de um território tão, tão geográfico, tão grande. Então, é, e esses conflitos, cada vez mais se, acer, se acerram, né? cada vez mais é, vem à tona. E isso por quê? Por exemplo, esse que você falou do Dom Felipe né, e do outro, é, vem à tona, porque, enfim, mas quantos acontecem que ninguém uhum. fica sabendo? Tá? ninguém fica sabendo daqueles seringueiro daquele indígena daquele Ribeirinho uhum. né que morreu que foi assassinado pelos conflitos de terra ou de pesca ou de, de floresta e que ninguém sabe porque não é não tem expressão quantos acontecem né não vão para a estatística então é, é assim às vezes as pessoas que estão longe, tem muito acesso pela mídia, né? o que sai nos jornais, o que sai quando... A gente costuma dizer assim, Poxa, Manaus, ultimamente, quando tem esses vários... Ou é enchente, ou é não sei o quê, uhum. cada vez mais sai na mídia, a gente sai na mídia normalmente por desgraças, né? porque uhum. afeta, porque acaba dando manchete, mas, é... É... mas a gente não sai para as pequenas coisas, para os pequenos avanços, para aquilo que a gente consegue é, conquistar e fazer. Então, assim, é... às vezes, como a Amazônia, a gente fica triste de ver certos tipos de, de, de fala e certos tipos de posição que, de fato, deixa a gente triste, sabe? A gente que trabalha sério, que a gente quer realmente o melhor, que quer né, dar a nossa contribuição, às vezes dá uma tristeza quando a gente vê é, eu costumo dizer, na educação é assim, a gente anda dois passos para frente e anda três, quatro uhum. para trás. Né? Porque é um processo, a gente pensa, Puxa, mas uhum. a gente achou que estava avançando e a gente está voltando. E isso acontece em todas as áreas. Mas uhum. é, é, a gente não desiste, eu dizer que a gente não desiste, a gente acredita, a gente resiste, é, porque a gente, de fato, é ama o que faz e, e, e está no lugar que a gente, a gente quer de fato proteger, quer de fato cuidar, e a gente faz do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente pode, no lugar onde a gente está. Então, é, não é fácil, não, essa, esses conflitos, não é uma coisa realmente menor, as pessoas não têm dimensão de fato do que acontece, das diversas realidades, eu, só do Amazonas, se você falar do Acre, do, né, do Amapá, então, realidades, apesar de ser o mesmo bioma, são muito diferentes também. Hum. Uh, o nosso país é imenso e com uma diversidade cultural também imensa. Né? Temos influência indígena, influência africana e de vários outros povos que para cá vieram. E também temos uma diversidade imensa de lendas. Né? Aqui no Sul, a gente tem uma lenda bem conhecida do Negrinho do Pastoreio. Eu sei que aí vocês têm a lenda do Boto Cor-de-Rosa, não tem? E eu fiquei curiosa para saber sobre essa lenda do Boto. Ah, essa lenda realmente. Eu achei que você fosse falar do Curupira, né? <risos> também. Também. É <risos> né? Curupira é bom. E acho que, para mim, essa... o Curupira é uma metáfora fundamental talvez para manter a floresta do jeito que ela está ainda hum. né por conta desses mitos uh, e mais adubo <risos> outro é realmente aquilo que é mais folclórico. Gente. E eu só não, eu só vou te interromper para explicar o porquê que eu não te perguntei do Curupira, porque essa é uma lenda que a gente trabalha bastante na escola, tem livrinho do Curupira, então é uma lenda que é de vocês, mas que a gente conhece, assim, sim, é, ó, é bem presente para nós, e a do Boto não, por isso que eu não, não, não perguntei. Então, a lenda do Boto, que é o Boto vermelho, né? não é cor de rosa, é, de custo... apesar de ele ser rosinha, <risos> mas ele virou rosa por causa do Jacques Custo, né? que, que E do Richelli. E do Richelli, que ah. interpretou ele no... Ah, então, daí o Richelli, mas assim, o, o, o é, nome que os cientistas né, já nos corrigiram né, há algum tempo é boto vermelho, não boto cor de rosa. Né? Então, mas a... a e aí, o... A, a lenda veio, o Richel interpretou, né, o, o aquele boto, boto. Mas aqui, tirando a parte do folclore, o que acontece com essa lenda? Ah, você sabe que no em vários interiores ribeirinhos acontece muito isso. Então, aqui logo que nós tivemos um, um governador que teve esse esse é, a ele foi atribuído, né, o o ser o boto, tucuxi. Não é, então teve já teve música e tal. E ele assumiu durante algum tempo essa essa, essa presta, vamos dizer assim, do seu boto. E há relatos e há né <risos> falas de que aonde é, o que acontece com o boto nas festas, as moças né estão na estão ali nas festas e tal, e elas vão ao rio, enfim, e elas são encantadas com botos e tempo depois com grávidas, não é? E, e normalmente, quando não se tem pai, né? ninguém sabe quem são os pais, atribui-se ao boto. Né? Então, o boto filho, que leva boto, a culpa. É, o boto leva a culpa. Então, isso talvez... É, a gente olhando assim, né? de um jeito... É, é claro que como é que uma moça, uma jovem, vai dizer que engravidou do vizinho, do pai, do, da, do marido da fulana ou daquele, daquela pessoa que chegou ali, daquele forasteiro. Não dá, né Tem, tem que atribuir <risos> a alguém. Então, o Boto levou essa fama e se espalhou, e dizem que ele aparece. Então, o Richel interpretou muito bem. Então, a ideia do, do Boto realmente é, é atribuir né, a ele a paternidade. Então, às vezes, é que no dia dos pais, sempre... É, agora com essas coisas de, de memes sempre parece, Meu né eu esses memes <risos> e diz assim é até se assim, viu um, esses dias né uma foto de um boto e um menino e um alguém no num, no num, numa canoa remando e dizendo pai obrigada né por, por esse dia e tal um e boto na figura de um boto ou seja não sabe que é um pai sabe que uh, o Brasil é, até não sabia essa informação mas quantas pessoas não são registradas, né? quantas uhum. crianças no Brasil afora não têm uhum. registro de pai, não é? Uhum. E não tem tá registro também não tem pai. Então, é, um, é uma, dizer, uma, uma questão sociológica bastante é, importante. Uhum. Eu acho que não é só no, no, no Amazonas ou na Amazônia, mas é no Brasil inteiro ainda você tem esse tipo de... É, ou seja, a paternidade, não é? Essa figura do pai, não só formal, mas também na vida presente é ainda alguma coisa muito é... não sei se a gente como a gente consegue resolver isso, né uhum. das famílias e como isso é é importante, né uhum. nesse contexto sociológico, mesmo educacional. Então, além da do <risos> boi do boto tem essa que a gente pode explorar aí de várias formas, né, do ponto de vista mais folclórico, mas também trazer a discussão dessa questão mesmo da paternidade, né? É, e assim, uh, uh, uh, tantas crianças que não constam o uh, nome do pai na certidão, mas ainda continuamos nas escolas fazendo uma comemoração do Dia dos Pais, né? Então, é algo que precisamos uh, repensar, né? É, eu, eu costumo dizer que a, a sociedade brasileira tem no seu, seu DNA o colonialismo, a escravidão e o patriarcado patrimonialista. Né? E aí a gente vê o um fundamento social das, do, dos contos populares né? em busca da solução para uma sociedade machista e patriarcal, né? sem dúvida alguma. E pensando numa sociedade, no histórico de uma sociedade colonial, é. A gente verifica que as grandes ameaças à, à floresta amazônica e aos povos da floresta se dão exatamente pela exploração irracional dos recursos, né? com a mineração, a pesca predatória, a, a, a, o desmatamento para a criação de gado e plantio de soja, né? que nos remete muito né? ao nosso período colonial. E outras é, opções de exploração mais sustentável e, e, e, e, e, e, e com a conservação da floresta que a gente poderia ter na região amazônica. Então eu acho que se você pegar hoje qualquer projeto, né, se você qualquer edital, seja do Cnpq, da FNDC, qualquer é, é, operadora, né, financeira, nem projeto hoje se é aprovado se ele não tiver, né, essa dimensão da sustentabilidade, né, se não prever é, isso. Então, acho que a gente já teve um avanço, né, quando se solicita isso dos projetos que tenham um impacto, né, social, econômico, é, é, Ambiental, que o seu projeto tenha esses impactos né? para as populações, para os grupos sociais, para quem você... O que o seu projeto está, está pensando? Então, é, cada vez mais, não é só uh, necessário, cada vez mais se, se exige que qualquer, qualquer ação, qualquer projeto, qualquer programa tenha essa conotação, tenha essa interface de... De, de visar a sustentabilidade, de, de visar o, a a proteção dos recursos, a proteção né da o bom uso né, o bom uso das, das do que a gente tem e, e não se aceita, acho que não se aceita mais que não seja assim. Só que isso do ponto de vista operacional eu tenho a impressão é, é mais complicado quando você você pode pensar isso em pequena escala em pequenos projetos, mas você pensar isso numa escala macro aí o negócio a coisa se complica né a coisa se complica e então assim aqui no Amazonas já se vem pensando alternativas por exemplo de turismo né o turismo ecológico o turismo social como uma alternativa, tanto que nós temos na UEA que é um curso de, de formação de turismólogo, né? Então, é, a gente tenta cada vez mais é, do, dos, nos, nesse aspectos mais de turismo valorizar as localidades, valorizar as habilidades, as competências, as vocações que cada comunidade tem, cada cada município tem, para que ele possa né? para que esse município possa desenvolver com as suas uh, com as suas realidades não é então eu acho que se a gente pensar um desenvolvimento macro é, eu acho que a gente tem menos chances de conseguir se a gente pensar em, em, em desenvolvimentos micros sabe localizados realmente é, consistentes que tenha de fato é, início meio fim, que que que trabalhe na, na, na competência, nas habilidades das pessoas, dos grupos, para se fortalecerem. Pra... Hoje, você tem cadeias produtivas da castanha, cadeias produtivas de óleos essenciais, cade... você tem empresas em parcerias com várias associações, várias organizações, né, para fornecer a base, né, de, de, seja para farma... farmacêuticos, seja para biocosméticos. Então, hoje, as empresas, grande parte delas entendeu que não é, que não tem como é, fazer as coisas não respeitar né os recursos o tempo né dessa natureza respeitar as pessoas os modos delas funcionarem não é para que elas possam então adquirir essas bases essas matérias primas e tem que ser realmente é, com com esse olhar e com essa com, com essa com essa, com essa coisa de que eu ser. eu tiro hoje mas daqui a 30 anos eu tenho que ter novamente o mesmo estoque a ideia né da, da essa ideia mesmo de você é só usar aquilo que precisa aquilo que é necessário talvez o grande a grande grande problema da, da nossa história né, no Brasil né Minas Gerais qualquer outro lugar que foi explorado a exaustão e é a gente ter pensado que aquilo iria iria nunca iria acabar. Uhum. Que aquilo era infinito. Ah, nós temos muita água, nós temos muita floresta, nós temos muito tudo, isso nunca vai acabar, isso é coisa de gente. Então essa ideia da da infinitude, ah, a gente aprendeu, recursos renováveis, recursos não renováveis. Então, ah, então os renováveis, a gente pode usar uhum. que a gente não vai acabar nunca. Não é? Então, essa ideia ou esse essa esse conhecimento servia anteriormente, mas não deve servir mais nas nossas escolas, por exemplo. É trabalhar assim porque nossos recursos são finitos e que a gente, de, que, que a, a, que a gente precisa cuidar, precisa proteger, precisa saber usar realmente, não é? E não só usar é, do ponto de vista é, pessoal, mas usar enquanto sociedade, usar enquanto, né, enquanto, enquanto sociedade mesmo, é, de fato respeitar isso tudo. Então, a gente precisa pensar em alternativas, sempre de todo o discurso, e a gente vai ver muito isso agora no, no período eleitoral. Ah, a gente precisa desenvolver com estabilidade, a gente precisa criar renda nas localidades, só que uh, essa esse discurso, ele pouco se operacionaliza na prática. E, uhum. e a gente, né, essa nossa cultura política esse nosso essa nossa esse mal essa má política né essa essa nossa história de, de dependência essa nossa história de assistencialismo né na política isso faz um mal tão grande fez e faz um mal tão grande e que a gente está onde está por conta disso Vide aí essa essa essa essa coisa imoral, né? desse recurso, auxílio, véspera de eleição. Gente, a gente está num momento realmente é, que a gente precisa. Saindo de uma pandemia, ainda não terminada, uhum. a gente achou, ou a gente pensava, imaginava que íamos sair melhores, seres humanos melhores, uhum. pensar melhor. Eu acho que não sei, não. Quem era bom vai continuar bom, quem era ruim, eu acho que é, vai continuar ruim. Eu quero ser muito uhum. otimista, mas é, a gente vê cada absurdo e está vivenciando cada coisa, assim distópicas, surreais, que a gente diz não não é possível, que a gente não entendeu que a gente vive num único planeta, uhum. que a gente não tem dois. E, se a gente acabar com tudo, vai tudo por, por água abaixo. É, não é só o A, B e C, soltou, nós estamos no mesmo, uhum. mesmo barco. Né? A turma aí da GAI, nós somos um único, um único lugar. Se a gente não proteger, se a gente não cuidar, se a gente não respeitar, nós todos vamos embora. Não é só o recurso do ídolo, não é só a fauna, não é só a flora, não é só a, é, os, os recursos naturais, somos nós também. E somos nós é que damos sentido a isso tudo. Somos nós é que devemos proteger e somos nós que também destruímos. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer enquanto ser humano, o que a gente quer enquanto sociedade, por que é que a gente fica brigando entre nós, por que é que a gente mata o outro. Gente, é demais, será que a gente não entendeu ainda qual é que a nossa função aqui é tão, é tão pequena, é tão passageira, que existe, talvez exista algo maior e que a nossa nosso planeta, ele... Né? Ele não, não vai aguentar, não vai suportar. Uhum. Não é? Então eu acho que eu, é são questões mais filosóficas, né, que a gente pode pensar, mas que é, E éticas, que estão na base de tudo. estão na base uhum. os valores, não é? Nossa crise ambiental é a crise de valor, é a crise da ética, é a crise, sabe, da gente entender qual é o nosso papel enquanto ser humano, né, na proteção da vida da vida do outro, da vida dos outros seres vivos, né? Sim. Professora Genoveva, a nossa conversa está, assim, muito gostosa. Gostaríamos de continuar, assim, conversando, mas, infelizmente, estamos nos encaminhando para o final. O nosso tempo está acabando. Então, eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes bom gente é, primeiro agradecer não é essa, essa oportunidade é a primeira vez que eu devo é, centro de rádio assim com essa plataforma não é antigamente a gente o jornalista ligava para gente falava né agora são outras outras outras pautas né? Outros, outras mediações então agradeço imensamente a oportunidade eu espero que tenha contribuído né com essa conversa com essa discussão é, então, eu não sei quem ouve, né? quem é a audiência exatamente da, da rádio né? Santa Maria, mas dizer, gente, que Norte e Sul é só uma questão geográfica, não é? Nós todos estamos realmente no mesmo no mesmo barco, no, no mesmo espaço, no mesmo tempo, e que a gente juntando forças aqui e vocês juntando forças aí em todas as regiões é a gente lutar por uma sociedade melhor, a gente lutar por uma vida melhor, a gente lutar por um ambiente melhor. E isso a gente costuma falar no nosso trabalho do mental, a gente chama a atenção das pessoas para a nossa corresponsabilidade. Não é só é do governo, é do engenheiro, é do prefeito, é do go... não, todos têm as suas responsabilidades e nós também temos a nossa corresponsabilidade enquanto cidadão, né? enquanto pessoa. A gente também é tão responsável quanto aquele que entra no garimpo, quanto aquele que, que desmata, quanto aquele que comete que, que, que né? É, coisas ilegais. Porque quando a gente deixa, quando a gente se omite, a gente também é conivente. Quando a gente não é, faz a crítica necessária, a gente também é conivente. Quando a gente não defende né, a democracia, como defende os direitos das minorias, quando não defende realmente a vida, a gente também está sendo conivente e não existe estar em cima do muro. O que existe é a gente estar a favor, a favor da vida, a favor do outro, da liberdade. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria neste momento, que me vem agora, não pensei nisso, mas eu acho que é isso. É a gente é, buscar o melhor, o melhor não só para a gente, mas o melhor para o outro. Queremos agradecer muito a participação da pedagoga doutora Genoveva Azevedo. O TeMOVE vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Zulim. Muito obrigada, Genoveva. Realmente foi um privilégio contar com a tua presença hoje aqui no nosso programa. Eu e o nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL, Ziane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio, Jonathan Ferreira.